Pessoal, vamos entrando aí oh. Vai lá pegar? Quebrou, Já tava quebrado, ó Vamos ver Entrou uma pessoa Eu tava cobrado. Oi, gente, vamos entrando. Oi, Karin, tudo bem, meu amor? Vamos entrando aí, temos muitas novidades hoje pra vocês. Ah, minha cadeirinha, né? Aquela cadeira grande aqui pra pôr aqui. Já vai lá, pega teu fone já. Vou. Oh esperar o pessoal entrando aqui. Vão entrando aí, pessoal. Lili, tudo bem? <risos> aí, cara, eu vou arrochar. <risos> Boa noite, querida. Que bom que você tá aqui. Branca, meu amor, tudo bem? Luciana, tudo bem, Luciane? Angélica, vão entrando aí, gente, vão entrando aí. Hoje vamos... Chame o pessoal, compartilha essa live aí, gente, compartilha. Eu tava até agora lutando aqui para tentar entrar no meu Instagram, que eu queria transmitir pelo Instagram também. Mas eu não consegui. Tô ali com outro telefone, mas não consegui lembrar a senha. Aí ia demorar muito, eu deixei. Vida mansa, moda pet. Bem-vinda, meu amor. Dalva, querida, tudo bem, Dalva. Que bom que você está aqui, meu amor. Débora, que bom, Débora, que tu está aqui. Angélica Marli. Tereza, oi meu amor! Ana, bem-vindo gente. Meu assistente foi lá buscar o fone de ouvido para ele e uma cadeira para mim. Meu afinho. Gente, tem tanta coisa para falar para vocês, tem bastante coisas boas para falar para vocês. Esperei tanto para esse dia, tô até um pouco emocionada, né? Porque é uma coisa muito maravilhosa. Essa live é diferente das outras, porque essa live é minha, é uma coisa maravilhosa, assim. Sandra Regina, a Lola Guerreiro, Carol, bem-vindos, gente. Bem-vindos, bem-vindos. Estamos com 19 pessoas. A... Tem novidade para vocês. Tem muita coisa boa para falar para vocês. Cláudia, meu amor, bem-vinda. Kelly, Carol, bem-vinda. Até fiz uma listinha aqui, ó. Tenho que conversar muitas coisas com vocês hoje. Muitas coisas, é. tô muito feliz, né? Má Moreira, bem-vinda, meu amor. Então, tô muito feliz com muitas coisas aí que Deus tem proporcionado para nós, né? E para minha vida, muita sabedoria que Deus tem me dado para fazer coisas que eu nem imaginava em fazer e Deus tem me dado sabedoria. É, eu também estava ansiosa, vida, mansa. Você também estava ansiosa pro dia da live. <risos> também estava. Tá normal aí pra vocês, gente? Som, áudio, tudo. Tá tudo normal? Então tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa aí pra contar pra vocês. Delma, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Mali Então vão chegando aí, gente. Vão chegando aí. Coisas novas, muitas coisas boas pra vocês Como é que tá aí? A terra de vocês tá muito quente Como que tá? Evandro, boa noite Evandro, tudo bem? Então gente, não vou saindo gente Fiquem aí, fiquem aí, eu tô esperando chegar mais um pouquinho de gente Porque tem muita coisa pra contar pra vocês vou Começar, quem tá aqui na live, no final da live vai ganhar um presente, né? Então, não saiam da live, tá? Final da live tem presente pra vocês que estão aqui na live, tá? Então, não saiam da live. Fiquem aí, tá bom? <risos> Ai, vão me falando aí como é que tá as novidades de vocês. Vocês estão vendendo bastante. Como que tá tá calor aí na cidade de vocês. Gente, tá calor. Vamos aproveitar, fazer bastante sapatinho pros bebês de quatro patas. Calor, Adelma? É... Pois é, tá normal, Angélica, tá normal aí o som, tudo, que bom, que bom, gente, tem gente saindo, não saia, tem, tem presentinho para vocês no final da live, tem presente pra vocês, tô avisando, não vou sair, tá? Então, gente, vão chegando aí, vou esperar mais um pouquinho, tem mais gente para chegar, Muita, é, tem muita coisa, gente, muita coisa, muita coisa para vocês Curitiba, Curitiba tá calor, é, Ana? Aqui tá bem quente São Paulo tá calor também, tá bem quente, bem quente, né? Aqui pro Sul, aqui em Santa Catarina, tá muito quente Eu até pensei que hoje ia chover, mas não choveu, não Tá um forno em Porto Alegre? É, vida mansa É, tá aqui também Acho que é no Brasil todo, né? Brasil todo. Oi, Stark. Stark tá aqui. Então, gente, como eu tava falando, vai ter presentinho pra vocês no final da live, tá? No final da live, eu preparei um presente maravilhoso pra vocês. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês não saírem daí. Deixa eu pegar. Peitoralzinho, tá? Pra vocês no final da live. Então, por isso, vale muito a pena vocês ficarem aqui na live, tá? Só vai ganhar quem estiver até o final da live, tá? Não é pra colocar o link ainda, meninas. Não coloque o link ainda. Não... Eu só tô mostrando pra elas, pra elas não saírem daqui da live, tá? Deixa eu ver se a Dani não chegou aí ainda. Dani, você não chegou ainda? Vê lá no, no WhatsApp, vê se a Dani tá falando alguma coisa. Então, gente, não saiam não saiam daqui da live, porque tem no final, no final da live tem essas coisinhas lindas aqui pra vocês. Então, não saiam, tá? Preparei só pra vocês, tá bom? Só pra vocês aqui da live, tá? Então, não vão sair daqui. Fique ligadinho aí, não saiam, por favor, tá? Então, gente, estamos com 24 pessoas. Eu gostaria muito que tivesse mais, né? Mas vamos esperar um pouquinho mais Vamos ver o pessoal Lu, avisa o pessoal lá da, Dos grupos, Lu, pra mim Que já começou a live aqui Pra elas virem pra cá Tá? Que tem presente no final da live Vê se tu consegue avisar lá pra mim Tá? Pra, coloca o link também, gente, compartilha Faz favorzinho aí pra nós Compartilha aí nossa live Fazendo favor Vai ali em compartilhar e compartilha que mais gente vai chegar aqui, tá? Chegar a 30 pessoas, eu começo a falar sobre as novidades, tá? Pelo menos 30 pessoas, né? Porque senão depois eu tenho que repetir todo de novo. Ó, oh, a Dani tá aqui, gente. Então tá. Que bom, Dani, que bom que tu tá aqui, meu amor. Então vamos esperar mais um pouquinho, dar 30 pessoas, e daí a gente começa a falar, foi uma correria fazer a live, apesar que a gente já tava planejando fazer essa live, mas a gente é brasileira, a gente deixa tudo pra cima da hora, né, meus amores? Então eu acabei deixando muita coisa pra cima da hora. Então eu coloquei todo mundo em ação. Coloquei marido limpar ateliê, filho arrumar uma coisa ali, uma coisa aqui pra mim, porque eu não queria o um ventilador pra não dar muito, muito barulho. Então eu já coloquei um deles colocar o ar aqui pra ficar, porque é muito quente. O porque O que, que deu? Não, ele tá fazendo pi Tá fazendo pi? Não é esse aqui. Acho que é esse aí? Dá uma olhada Ele disse que o meu telefone tava fazendo pi Tá fazendo barulho, algum barulho estranho aí pra vocês, gente? Deu Deu? Era esse ali, né? Deu outro, né? Sim É, filho Então, gente então, daí, coloquei todo mundo trabalhar, todo mundo fazer cada um um pouquinho de coisa pra ver se dava tempo. Enquanto isso, eu tomava banho, eu me maquiava, né, tudo pra fazer. Gente, aí, avisou lá o pessoal? É, não, enchendo não, cara, incapaz. Não, você nunca enche o saco, não, imagina. Então, eu tava na correria hoje o dia inteiro pra deixar tudo pronto aqui. Porque tem que ser, né, gente? Tem que estar tá tudo arrumadinho, tudo certinho para vocês Por mais que vocês não vejam o ateliê bagunçado Mas eu gosto de estar tá tudo limpinho, né? Porque eu estou recebendo vocês aqui, né? No meu ateliê Então tem que estar tá tudo organizado, tudo limpinho Tudo direitinho, tá bom? Márcia Regina, boa noite, meu amor Boa noite Então, gente, então vamos lá Ó Graças a Deus, esse óculos aqui eu consigo ler o que vocês estão escrevendo ali, estão mandando. Por isso eu estou acompanhando tudo que vocês estão falando, porque o outro eu não consigo ler mais nada com ele. Tá como tiver chega mensagem, alerta. Tá dando barulho aí? Ela disse: está tão... é, é Era é no, é no celular? Qualquer coisa é? Então tá, gente Então vamos lá ah, Vou pegar minha Então pra mim hoje É uma live muito importante Muito importante mesmo Eu chego até a me emocionar Porque Oi, Margarete Que bom, Margarete, que você tá aqui Que bom, boa noite Porque hoje é, eu estou, tipo que, dando o meu grito de dependência, né? Ah, há três anos a, a gente está trabalhando, dois, três anos a gente está trabalhando com uma empresa Estava trabalhando com uma empresa e ela que estava ah, montando os nossos cursos e vendendo, né? Nós ah, fazíamos os moldes, nós fazíamos os nossos vídeos e passávamos para eles onde eles montavam o um curso e colocava a venda, né? Eu acabava que não conhecendo nem os afiliados e, e muitas vezes nem as minhas alunas de perto, né? Porque daí era montado um grupo e lá no grupo, aí colocava... Eu estava lá nesse grupo, aí de vez em quando ia lá, tirava dúvida de algumas alunas, porque eu gosto disso, mas... a não era minha obrigação, isso era uma coisa, era, era da empresa em si, né? A empresa que tinha, a que fazia isso, a empresa que dava esse, esse, esse suporte e a empresa que via quem comprou, quem não comprou, né? Eu ganhava uma comissãozinha ali pelo que eles vendiam, né? E ano passado, final do ano passado, a gente achou achou melhor que a tá saindo fora, né, tá cancelando o contrato, e cancelamos o contrato porque não tava dando o que a gente desejava, né, não tava legal, não tava, então a gente cancelou o contrato, e daí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, o que que eu faço? Eu não sei mexer com hotmart, eu não sei mexer com nada, o que que eu vou fazer? Vou continuar, vou ficar sem, vou, e pedi pra Deus sabedoria e Deus me deu sabedoria eu consegui né, fui, fui mexer na plataforma fui ver como é que era, fui curiosa né e Deus ali do meu lado e eu consegui entender todas as ferramentas consegui entender tudo, tudo de curso como que é, como que não é como que faz, como que não faz e fui fazendo e gente pra minha surpresa eu digo que foi uma obra-prima assim sabe para minha Gesane, Gesane... então Gesane, a o grupo da desse curso da primeira edição segunda e terceira e quarta edição esse grupo minha querida o Rodrigo ele optou por desmanchar, por tirar esse grupo, né? É o grupo era dele, ele optou por tirar, mas eu criei um outro grupo lá, é só você clicar lá, eu até deixei lá no grupo que era do. que era dessas edições, é só você clicar lá, você entra, tá? Depois você me chama ali no PV, que daí eu, eu te, te mando, tá bom? Mas esse grupo lá é, era do pessoal É disso que eu tô falando, tá bom? Então, então eu fui fazer E, gente, saiu a minha quinta edição É quinta edição porque a primeira, segunda, terceira e quarta Foi vendida pelo, pela, por essa empresa, né? Que estava fazendo os cursos Então, lógico, mais tarde eu vou estar tá colocando todas as a esses cursos, né? A venda pela pela minha empresa, por mim mesmo, eu mesmo vou vou configurar os cursos, vou vou melhorar esses cursos, né? E daí eu mesmo vou vender pela minha empresa, mas por enquanto o único curso que eu tenho à venda é esse que eu vou lançar hoje. Gente, ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso assim. Ficou lindo, lindo, lindo. Sabe? Tudo que eu sempre quis tudo que eu sempre quis, tudo, então tá lá, os moldes, tá lá, toda a explicação, tem como, como é os tecidos, como usar os tecidos, o que é os tecidos, tem também... Ah, falo sobre máquina então tá muito completo esse essa quinta edição é a quinta edição mas pra mim é a primeira né porque essa eu fiz desde o início então é eu que fiz ela eu montei a área de, de estudo a área de membros onde vocês vão estudar eu que montei eu montei todinho ela a ah, os brindes sabe, são mais de 200 moldes, são mais de 15 modelagens, 15 modelagens maravilhosas para vocês e mais de 200 moldes, tá muito lindo, tá muito completo, então tá, tá maravilhoso, eu ensino você a sublimar, eu, ensino, eu falo sobre tecido, sobre máquinas, sobre linhas, então tá muito maravilhoso o nosso curso, muito, muito, muito show de bola, sabe... Então, e o valor dele também tá muito show de bola Porque eu consigo, como é eu que fiz, eu consigo fazer um valor maravilhoso Juliana, boa, boa noite amiga Oi Ju, que bom você aqui Então tá maravilhoso, maravilhoso o nosso curso Então gente, a quinta edição ela veio assim pra ficar Tenho certeza que vocês vão amar e de... obrigada, Kari. Então, gente, tá muito show de bola. Então, olha só os moldes que, que vai vir nessa quinta edição. Tem a bolsas linha, eu vou mostrar ela aqui pra vocês, né? Tem a cama Toca Meg, tá? Capinha Pet Chique, maravilhosa! A fantasia do Kiko da Chiquinha e dos Chaves, aquelas fantasias maravilhosas lá, tá? Tem é a fantasia do urso mimoso, que é show de bola. Vestido abóbora, né? Que vocês podem estar fazendo tanto no Halloween ou fora dele, porque o corte daquele vestido ficou maravilhoso, ficou show de bola. E o vestido Lara Steff e o vestido Melissa, que é maravilhoso, né? E de brinde, gente, de brinde, vocês vão ganhar os cachorrinhos gatinho, né? Os manequins gatinho e cachorrinho. Mas não é um modelo só. São dois modelos de cada um. Dois modelos diferentes, né? Aí, o um manequim do bustinho. O um manequim do bustinho. E isso que eu tô falando é em todos os tamanhos. Não é até o oito. Gente, é do RN ao 11. E mais os tamanhos especiais. São 17 tamanhos. Tá? Pra vestido do pequenininho até o grandão. Tá? Porque nós... É, vocês sabem, né? Que é a única tabela aí... Do, do Brasil que tem essas numerações, né? A única tabela de moda PET que tem essas numerações do RN ao grandão, né? Então é em todos os tamanhos, tá, gente? Obrigada, Felipe Malhas. Felipe Malhas também é um parceiro nosso lá, gente. Então eu trago também para vocês fornecedor, tudo certinho, tá? Que é a Felipe Malhas, né? Eu vou trazendo tudo certinho qual tecido eu usei. Tudo certinho. Então, esses bônus que eu tô falando pra vocês, o manequim bustinho, pra vocês colocarem as peças, os vestidos de vocês, é em todos os tamanhos, tá? O manequim bustinho do RN-A8 é maravilhoso, tá? O, os cachorrinhos, tudo, os gatinhos. E daí, pra quem comprar hoje, né? Pra quem adquirir hoje o nosso curso, ainda vai ganhar os bônus extra. O que que é os bônus extra? Um bonezinho, tá? Que ele é sublimado, mas você não precisa fazer sublimado, pode fazer de outro jeito. Mas ele vem a sublimação já pra você fazer, tá? O coelhinho de decoração. Páscoa ele e ela em todos os tamanhos, né? O pessoal que pegou aí no molde, que eu dei um brinde pra vocês, um presente pra quem... Até aí na bio da, do Instagram tá ali, tá? Você pode baixar cinco tamanhos. Mas lá... Pra quem comprar hoje vai conseguir o, mono, o, o bônus extra lá com todos os tamanhos, tá? Do RN a 11 mais os tamanhos especiais, tá? E o aplique, né? Eu vou ensinar uma aula ensinando vocês a fazer um aplique de borboleta, maravilhoso, né? E a saia tutu, fazer uma sainha pet tutu em todos os tamanhos, tá bom? Então é muita coisa, tem muito brinde, muita modelagem, se você... Por ver, são muito mais de 15 modelagens que você vai adquirir. Sônia, obrigada, meu amor, muito obrigada, muito obrigada. Então, se você for ver, é muita coisa, muita coisa que vocês vão adquirir. Eu vou mostrar para vocês, né? Aqui vou começar pelos manequins. Ó, esse é o um novo cachorrinho e gatinho. Aqui dá pra beber. Deixa eu pegar os outros. É aqueles que vocês já conhecem. Deixa eu colocar mais pra cá. Que vocês já conhecem, né? A cama Meg gente, é essa aqui, ó. Olha só. O vestido Melissa Esse vestido é maravilhoso É lindo, lindo, lindo, lindo Olha só Lindo, né, gente? Vestido Lara Olha só que lindo esse vestido Lara eu tenho o rosa dele também, maravilhoso ali. Olha só. Silma! Silma! Boa noite, meu amor! Bem-vinda! Olha só que lindo esse. Então, é em todos os tamanhos, gente. Do RN ao tamanho grandão, ao 11. O bustinho tem do pequenininho, tá? Do mini, mini, mini, mini. Olha ah, o grandão, esse aqui ainda não é o maior, o grandão tá lá, ó. Tá lá, tinha que pegar pra mostrar pra vocês, mas o, o grandão é enorme, tá? E gente, faz ele ela, que se você comprar hoje o curso, você vai receber essa modelagem lá na área de estudo, ele todos os tamanhos, tá? Quem baixou aí os cinco tamanhos sabe como é lindo ele, né? Então... Lá na área de estudo, você vai encontrar todos os tamanhos, tá? Capinha pet chique. É uma peça básica, fácil de fazer, mas é linda, linda. Olha só, que linda. Obrigada, Sandra. Obrigada, meu amor. Márcia Pires, bem-vinda! Olha só. O site Animania é meu, sim, tá? Esse, o site é meu. O site, é, ah, o site Animania é o site para comprar os moldes avulso, né, Márcia? Então, lá é normal, né? O que muda é que agora... O que muda é na tendência pet, tá? Que agora a tendência pet está vendendo os cursos, mas é eu. Eu que tô vendendo, não tem mais outra empresa me representando. É eu que tô vendendo. Eu e os meus afiliados, tenho também alguns afiliados, né? A Débora tem uma, a Débora muito querida e que é uma das afiliadas, não a Débora nossa ADM, é outra Débora, né? A nossa afiliada. Então, agora somos é, é eu, né, e a minha equipe, eu, a Dani, né, é nós que estamos à frente. Dos cursos, tá? Os cursos que foram vendidos pela outra empresa, a responsabilidade continua com a outra empresa, né? De dar o suporte pra vocês, dar o suporte pra quem comprou, até o dia 23 de dezembro, que foi quando eles continuaram vendendo, né? Quando eles pararam de vender, até o 23 de dezembro, quem comprou até 23 de dezembro lá, é com eles, né? Eles é que tem a responsabilidade de dar esses corte para vocês, tá bom? Deixa eu continuar mostrando aqui, gente. Aí tem a turma do Chaves, né? Tem o Kiko. Tem o Chaves, né? Chaves eu não tenho ele aqui. E daí tem a Chiquinha, né? Então tem a turminha do Chaves. E tem o Urso Mimoso, né? Olha. Que é aquele Aquela nossa fantasia engraçadinha lá, né? O urso mimoso. Esse é o nosso vestido abóbora que eu falei pra vocês. Esse corte é maravilhoso. Não é, não é necessário vocês fazerem só no abóbora. Vocês pode, não precisam usar essa esta, essa sublimação aqui. Podem fazer ela com outras estampas. Vai ficar lindo porque esse corte dele é perfeito. É perfeito esse corte. Tem o nosso nossa fantasia da abelhinha. Também tá nesse curso, né? Fantasia da abelhinha. E tem a nossa bolsa, nossa bolsa. Para colocar os bebezinhos aqui. Pra, essa bolsa aqui faz muito sucesso. Olha só nossa bolsa Nosso curso tá completo, gente Tá maravilhoso E daí, gente? Daí eu ensino vocês a a sublimação E vai para vocês Essas maravilhosas estampas Engraçadinhas aqui, gente São três ou quatro Estampas assim, ó Dessa, sabe? Essas estampinhas aqui, ó Pra vocês fazer, para vocês estarem aplicando nas peças de vocês. E eu ensino vocês como aplicar, tá? Então, vai essas estampas para vocês. Vai estampas da Outubro também, né? Ó. Vai pra vocês estarem aplicando nas peças de vocês. Então, tá maravilhoso. E quem comprar hoje também, além de no um bônus extra, né? Que tem o um bônus extra, ainda vai receber esses bonezinhos aqui, ó. As estampinhas, né? Pra você sublimar E o molde desses bonezinhos aqui Então, é muita coisa, né, gente? Vocês viram só o tanto de coisa? E eu nem mostrei tudo, né? Então, vale muito a pena, gente Vale muito a pena E quem comprar hoje Quem comprar hoje, né? Agora, hoje até dia 31, dia 31 agora de janeiro, né? O valor dele, valor dele mesmo, mesmo, se eu fosse fazer o valor, né? Você sabe o valor disso aqui lá no site Animania, né? Vocês sabem que é mais de 100 reais, né? Mais de, muito mais de 100 reais. Se eu for desmembrar cada modelo desse aqui, um curso desse, se eu fosse vender separadamente, sairia muito mais de mil, mil e quinhentos reais né? Então o valor dele a gente fez por 398. Mas de lançamento ficou 163. E 398 a gente lançou por 163, tá? 398 já estaria num preço muito bom, muito bom, mas a gente ainda diminuiu, ainda colocou lá por 163 para o lançamento. Mas para você que tá aqui na live, Ainda tem mais um desconto, gente Pra vocês que estão tá aqui na live A Dani vai colocar aí o link Vocês conseguem comprar hoje Até o dia 31 eu vou segurar isso aqui pra vocês, tá? Hoje ou até o dia 31 Por R$98,00 Menos de 100 reais, Menos do valor desse modelo lá no site, gente Então vale muito a pena Vale muito a pena um, um, Esse modelo aqui lá no site, se eu não me engano tá 133 a lua é que vai saber direito 133 só esse modelo aqui e você vai comprar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês por 98 reais então não dá para perder né gente não dá para perder essa oportunidade aproveitem aproveitem e você que tá aqui na live então Dani coloca aí para mim o link Dani fazendo favor para quem quiser adquirir esses nossos, esse nosso pacote é o quinto pacote Coloca o link aí pra nós para quem quiser adquirir aí Então, gente, corre Tá perfeito, tá perfeito Tem o nosso grupo de alunas, tá? Que ah, é o grupo onde todo, Todas as minhas alunas estão Tá? Minhas alunas que já eram do, do Moldes pet né? Que já eram da outra empresa Eu nem posso falar o nome da empresa Mas já falei <risos> Então, ah, as alunas que já eram Da outra empresa lá então eu até criei o grupo E coloquei lá pra elas Pra elas irem entrando Então elas vão estar junto com a gente para quem comprar esse pacote Meu, meu, meu Vai entrar nesse grupo que eu criei lá para todas as minhas alunas Tá bom? Então, gente, e você que tá aqui na live Você que veio aqui na live A Como? A Andréia Tem o link A... Dani, você colocou o link aí, meu amor. Coloca o link aí, pessoal. Tá demais. É. Colocou. Colocou, então. A Dani acabou de colocar o link aí, André. Deixa eu tomar um negocinho aqui, que a minha voz já tá... Vou, vou mandar... Isso. Gente, é muita emoção pra mim hoje isso. É muita emoção mesmo. A... Ah... Já... Obrigada, meu amor Obrigada, Angélica, Deus abençoe Eu tenho certeza de Certeza, Angélica, que você vai amar vai Amar esse nosso curso Gente, então é, é É muita emoção pra mim mesmo E você que tá aqui na live, tá? Então tá aí o link Que a Dani colocou aí, né? E você que tá aqui na live Que tirou esse tempinho pra estar tá comigo, né? Que tá aqui <risos> Tirou esse tempinho pra estar tá aqui comigo Eu... A Dani vai colocar aí também o link Dessa vez, Dani, não não coloca Deixa que uma das meninas coloque Para o pessoal não se atrapalhar, tá? A Luto pode colocar o link para mim A Lu vai colocar o link Desse peitoral tamanho 3 Para vocês, tá? Para vocês baixarem O peitoral, tá? No tamanho 3 vai estar tá as 5 as estampas, tá? É o, o peitoral tamanho 3 as cinco estampa. As cinco, a estampa não. É bordadinho em pés, tá, gente? Bordado que eu mando pra vocês é em pés, porque a minha máquina é Brother. Então eu não sei fazer bordado em outro formato. É só em pés, tá? Vai estar tá os cinco bordadinhos, tá? E o vídeo do passo a passo lá no Google Drive pra vocês. Aí vocês baixem esse, isso aqui hoje, tá? Porque daí a partir de amanhã eu já vou tirar o link do Google Drive, tá? Então esse presente aqui é só para vocês que estão aqui na live comigo, tá? A Lu colocou aí, ó. A, a Lu colocou o link aí para vocês baixarem, tá bom, gente? E gente, comprem, comprem o nosso curso. Eu quero vocês comigo, não me abandone, gente. Ah, gente. R$28,00 o curso completo? Não, R$98,00 o curso é, completo. Sim, sim. Ah, R$98,00, ele leu errado. É R$98,00 o curso completo, meu amor. Tudo que eu falei aqui pra você. Tudo que eu falei aqui pra você por R$98,00. Tá muito barato, né? Dá, dá até pra, pra duvidar. Gente, outra coisa que eu queria dizer pra vocês. Tem uma pessoa aí que tá vendendo cursos. E quem olha, tá, tá vindo perguntar pra mim. Teve gente hoje até que falou... Teimou que era meu Não é, tá, gente? Meus cursos, prestem atenção Se não tem fotos a, Minhas lá, fotos dos meus modelos Se tiver alguma foto retirada da internet Não é meu, tá? Porque eu não uso foto da internet Todas todos os minhas postagens Tanto minha quanto dos meus afiliados Isso é uma das regras que eu coloquei para os afiliados a, Tanto minha quanto dos meus afiliados São fotos das minhas peças, não tem fotos tiradas de internet, tá bom? Então, só comprem, né? Comprem se vocês verem que as peças são minhas mesmo. Então, as peças que vão estar no curso são essas que eu mostrei pra vocês, tá? Então, se vocês verem qualquer outra peça, qualquer foto tirada de internet, não comprem, porque tanto eu, quanto os meus afiliados, a gente só posta a ah, fotos dos nossos produtos do meu produto, tá? Não tem foto de terceira, fotos do meu produto, tá bom? Então tem pessoas aí vendendo tá, com fotos da internet. Os moldes também são da internet, então já veio gente falar comigo, né? Conversando comigo, dizendo, cheiro, eu comprei, mas ela falou que era tu, que era teu, que os moldes era teu, eu achei que era teu, e daí fui ver. É só moldes da internet. Então, abre o olho, cuidem para não cair nesse tipo de golpe. O pessoal tá usando meu nome, tá usando para vender para as minhas alunas, né, como se fossem meu, mas não é. O único curso meu que está aí à venda, agora no momento, no momento o único curso meu que está na à venda é só esse, tá? Só o quinto pacote. Tá bom? O quinto pacote é Moda da Sheila, tá? É Moda da Sheila. Moda Pet da Sheila. É o quinto pacote é só esse que está aí, tá? Então, os outros, sim, eu vou voltar tá fazendo, refazendo, né? Porque eu vou ter que regravar vídeo, vou ter que... Então, vou estar tá arrumando, vou estar tá ajeitando e vou colocar, sim, né? A venda novamente, vou, vou voltar com eles, sim, vou tá, a ah, ah, relançando eles, né? Todos eles, mas isso mais pra frente. Hoje a gente está lançando o nosso quinto pacote. Nosso quinto pacote, eu tô muito feliz, muito feliz, porque é como se fosse um filho pra mim, né? Eu criei, eu fiz tudo, tudo, tudo, então eu tô muito, muito, muito feliz, tá bom, gente? E eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo, muito obrigada, obrigada por tudo, por tudo mesmo, obrigada por vocês estarem aqui comigo, Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês eu espero imensamente que vocês adquiram o nosso curso que vocês façam um bom proveito tá eu estou muito feliz com cada um de vocês eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês de cada um de vocês vocês são bênção na minha vida tá bom? que Deus abençoe, não está conseguindo fazer o que Maria Terez... Teresani é. obrigada Márcia Não tá conseguindo copiar o que, meu amor? Não tá conseguindo baixar o molde... Não tá conseguindo baixar esses moldes aqui? Lembre que um é o molde, os outros cinco são... Um é o molde, o outro é o vídeo, os outros cinco são esse, essa, esse bordado aqui. Se você não tiver, ele só vai abrir na máquina de bordar, tá? Tá? Ele não vai abrir, ele só vai abrir na máquina de bordar, tá? No teu computador ele não vai abrir Aí você consegue abrir ele só na máquina de bordar E a máquina de bordar tem que ser PES Tem que ser Brother, tá? A máquina de bordar, tá bom? Vai ser vitalício sim, Silma Vai ser e esse é de verdade, tá? Esse é de verdade, porque esse é comigo é vitalício sim, tá? Pode comprar, esse não sai de lá Ele é vitalício, tá? Não, não vai ter, não tenho por que tirar de lá, tá? Todos eles que eu for lançar, todos os cursos que eu for lançar, mesmo os outros que já, né, que estavam na mão do, do, da outra empresa, que eu for lançar, eu vou lançar ele como vitalício, né? Eu não tenho como pegar as alunas da outra empresa e colocar lá dentro. Pra mim fazer isso, eu teria que comprar um curso pra cada uma. Aí isso, não dá pra mim, né? Como eu disse, eu ganhava um, uma porcentagem do que eles vendiam, né? Uma porcentagem do que eles vendiam, então não, não dá. Esse valor, Ana, é até o dia 31, tá? Até o dia 31 de janeiro, tá bom? Obrigada, André. Deus abençoe. Tenho certeza que você vai amar o nosso curso. Então, a, a Dani tá falando um negócio ali, ó Quem não conseguir agora é pra entrar depois da live, copiar Colocar lá, porque às vezes agora não, não, não tá dando... Eu não entendi ali Mas leia o que, que a Dani tá colocando ali, tá? Eu vou apertando aqui, olha Menina, se você não acessar agora... A Lili não tá conseguindo entrar, Lili? Depois tu me chama no PV que eu te ajudo, tá? Lili, Lili e Arieta. Lili, depois você me chama no PV que eu te ajudo, tá? Talvez, deixa eu ver quem mais. Vida Mansa, obrigada, meu amor. Deus abençoe, já garantiu o teu. Que legal. É, Márcia, aqui com nós já chega ganhando, meu amor. Pode pagar no PIX, sim, Gersnani. Andréia, muito obrigada, meu amor. Deus abençoe. Obrigada, Rosa Adriana. Obrigada. Deus abençoe. Então, Rosana, você perguntou do pacote da Hotmart, né? 2 Então, é como eu falei, o... os pacotes que foram vendidos pelo... pela outra empresa até o dia 23 de dezembro ali, esses pacotes são ah, eles que vão dar suporte, né? É eles que vão tomar conta, né? Eles que vão dar suporte. Tá normal, você pode entrar normal, mas caso você não consiga entrar, você entra em contato. Com a pessoa lá que colocou. Eu passei tudo para vocês lá, né? O nome da pessoa, tudo, o e-mail. Então, daí vocês entram em contato com ele para ele ajudar vocês no acesso. A parte de costura, caso você tenha alguma dúvida na parte de costura, você pode estar entrando ali no nosso grupo de alunas, tá? Você pode estar entrando ali tirando as dúvidas comigo, tá? Não tem problema se você comprou lá com eles, se era da época deles. A parte de costura eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não precisa se preocupar, tá bom? Se você tem algum problema na parte da costura, você vem cheiro eu não tô conseguindo fazer aqui, e eu vou estar tá te ajudando. Caso mesmo com o vídeo que tá lá na plataforma, você não consiga da plataforma do do na área de estudos de vocês da outra empresa, você não consiga fazer e eu posso, sim, na, na medida do possível, tirar um tempinho e gravar um novo vídeo e mandar pra você, ó, aqui ó, pra você entender melhor. Então, não se preocupe com a parte da costura, né, eles falaram que vão arrumar outra pessoa pra tá ajudando vocês, etc. e tal. Mas essa parte da costura, se vocês não conseguirem, né, porque às vezes outra pessoa não vai saber fazer ou não vai conseguir passar a, a técnica que eu passo pra vocês por, já, por ser os meus moldes, né? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês vêm pra mim e falam comigo. E eu ensino vocês, eu ajudo vocês normal na parte da costura, tá? A parte para vocês entrar, no ter acesso ao à área de, de estudo lá da plataforma, lá da outra empresa, essa parte eu não posso ajudar vocês. Por quê? Porque eu não, ti, não tenho acesso a isso. Eu não tenho, na verdade, eu nunca tive acesso de de produtora nunca tive acesso de administradora nessa parte de, de nessa parte como é que eu falo para vocês na parte de estudo de vocês a minha o meu acesso que eu tinha na época que eu tava com essa empresa o meu acesso que eu tinha é o mesmo acesso que vocês têm de aluna né porque foi comprado um, um, um curso para mim do meu curso foi passado para mim um link para mim entrar como vocês então eu nunca tive esse acesso de administradora na parte de. na parte de estudo lá de vocês. Então eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso a afiliados deles lá, eu não tenho acesso à parte de, de alunas deles lá, nem a, a parte de venda deles que eles venderam lá, né? Então essa parte é deles. Então nessa parte eu não sei, eu não consigo te ajudar, mas na parte da costura você pode vir, tá vindo até mim que eu vou estar te ajudando sempre, tá bom? Eu ajudo até quem não é minha aluna, muitas vezes, né? Então pode vir, lógico que eu vou ajudar minhas alunas, tá bom? Deixa eu ver é, aqui. Eu não Ela não conseguiu o quê? Gente, quem não conseguiu fazer aí a compra, pode me chamar depois no PV que eu vou estar ajudando, Tá? A Lili é a Lili, eu já marco o nome dela, dela ali, que depois eu vou, eu vou estar tá chamando ela pra... Quem precisar de ajuda, aí falando, é, quem precisar de ajuda vai falando aí, que daí meu assistente aqui vai marcando, depois eu chamo vocês, tá? Não tô conseguindo acompanhar. Perdeu o começo, Diana? Então tá, então vou dar uma pincelada. O que que eu falei, Diana? Eu falei que agora o curso, eu tô lançando aqui o quinto pacote, tá? O quinto pacote. E esse quinto pacote, ele foi todo feito por mim. De tudo que tá lá, tudo fui eu que fiz. E é eu que vou vender, é eu que vou cuidar de vocês, é tudo comigo agora, tá? Tudo comigo, quinto pacote é tudo comigo. Que, então... Então... Vou te mostrar o que vai ter nesse quinto pacote, tá? Então, Márcia Regina, então, é isso aí, já aproveita. Então, ó, vamos ter a nossa bolsa, por ter, tá? Maravilhosa essa bolsa aqui. A nossa fantasia da abelhinha. O nosso vestido, né? Que vocês podem estar usando outra estampa, não precisa ser... Da Halloween, né? Mas pode estar usando outra estampa Esse também vai poder parcelar Vai poder parcelar, sim Ó, e o mais legal, gente É que eu não Que eu optei em não cobrar O juro, né? Que quando a gente faz lá o curso Eu descobri muita coisa fazendo esse curso <risos> Montando esse curso A gente pode Deixar as parcelas para vocês pagarem ou a gente pode a gente pagar as parcelas não as os juros lá, o que é cobrado a mais quando vocês fazem a, o parcelamento. Os juros. juros é. Então a gente pode deixar para vocês pagar o pra gente. E eu e eu optei em a gente pagar e vocês vão pagar o um 98, vão pagar 10 vezes, acho que é 10 vezes, 6 vezes, né? 6 vezes, eu acho que é clica no link eu vou para me dar a informação correta para vocês eu pedi para não lembro certinho dá para fazer em vezes e é um fica bem pouquinho ficou no link daqui deixa eu ver aqui já vou aí gente 9,65 vezes 5 vezes, né? Então, gente, voltei, voltei, voltei. 5 vezes 19,60, tá? Vocês não vão pagar aquela taxinha. Não travou, eu saí, Silma. Eu saí pra ver. Então, dá 5 vezes 19,60, caso vocês queiram fazer no cartão ou um em vez, tá? Olha só, daí tem esse aqui, tá? turma do Chaves né Chiquinha aqui com o Chaves tá capinha capinha pet chique maravilhosa essa peça quem comprar hoje vai entrar lá na área de, de estudo e vai já conseguir a ter acesso a esse, essa model, essa modelagem aqui completa do RN todas as modelagens é do RN a 11 mais os tamanhos especiais Tá? são 17 tamanhos tá tudo impressão fácil gente tudo impressão fácil então tem mais esse aqui tá se você comprar hoje tá esse aqui é para quem comprar hoje vai conseguir garantir lá na área de estudo também tem a nossa cama meg tá nossa cama meg o nosso vestido melissa maravilhoso o nosso vestido, Lara, maravilhoso também, cachorrinho, gatinho, modelo novo, todos os tamanhos, cachorrinho, gatinho, modelo que já tinha, né, mas to... tinha, gente, nos outros cursos tinha esse modelo mas não igual, tá, nesse nosso curso, tá, eu esqueci de falar pra vocês, nesse nosso curso eles estão impressão fácil e tem vários tamanhos, tá, vários tamanhos de cada um, tá, no, no outro curso você tinha que ir lá imprimir, caiu tudo, ó, filho. tinha que ir lá imprimir um, um pôster e daí transformar nos outros tamanhos, então nesse curso já vai estar tá todo ali já no tamanho certinho, tá, Esse aqui, tá? Mais um manequim. Do manequim. Gustinho. Todos os tamanhos também. Sublimação. Vou ensinar vocês a fazer sublimação. E vai essas estampas pra vocês. Tá? Pra você estar tá aplicando na peça de vocês. Bonezinho de sublimado. Também vou estar tá ensinando vocês lá. Quem comprar hoje vai garantir. Essas esses bonezinhos aqui lá, tá? Então é tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. E ainda aí tem um link para vocês aí embaixo, para vocês baixar esse peitoral aqui, tá? Isso é um presente para quem tá na live, se não é do curso, é para quem tá na live, tá? Tamanho 3, tá? E, to... e as estampas, 5 estampas em pés, só vai conseguir... Bordar quem tiver uma brother ou mandar bordar, né? Ou manda bordar. Então, vai ter a matriz para vocês mandar bordar, tá? E o peitoral, esse peitoral aqui, exatamente desse tamanho aqui, tamanho 3, tá? Então, é isso que vocês têm hoje. Isso que vocês ganharam hoje. Tá, vamos lá, vamos ver qual, qual mais pergunta. <risos> Teve alguém que perguntou de vídeo do, do YouTube. Querida, os vídeos do YouTube tá lá, tá? Mas, quem comprou o curso, sabe que os vídeos estão no curso, né? Não teria por que eu vender um curso pra vocês com vídeos no YouTube. Daí não precisar vocês comprar o curso, né, gente? Mas os vídeos estão lá No caso, quem foi tirado ali fora os, O pessoal né, que terminou o grupo lá Então, nesse caso, os vídeos continuam lá para não deixar vocês sem vídeos Continua lá Lógico que quem tiver lá no grupo de alunas Essas vão estar com os vídeos lá Porque eu vou colocar os vídeos lá no grupo de alunas, tá? Dos outros cursos, tá? Vou colocar lá no grupo de alunas os, todos os vídeos, vou colocar lá, assim que, que eu for editando, eu já respondi até essa pergunta, já vieram me perguntar e eu respondi lá no grupo, no grupo da outra empresa lá, né, falaram do... Gente, não acreditem em nada que estão falando de mim por aí, tá? Só isso que eu vou falar. Diana, vai até o dia 31, meu amor, até o dia 31. Você não pode comprar agora, compra depois. Aproveita, só aproveita esse valor aí, porque tá muito barato, tá bom? Márcia Regina, qual grupo que você tá falando, meu amor? O grupo do, da outra empresa, ele tirou ou já não tirou? Não sei porque eu não vi, mais. a última coisa que eu soube é que ele ia desmontar aquele grupo, né? Então eu até passei a noite criando um outro grupo para colocar lá pra vocês entrarem, se eu não me engano tu já tá lá, Márcia, não tá, não? montei um outro grupo pra vocês, pra vocês ficarem lá gostou? é, ex-gislene, né? gostou ex-gislene ficou show de bola meu ateliê, ficou maravilhoso <risos> eu queria estar tá fazendo pelo Instagram, que daí eu pegava o telefone e mostrava para vocês também, mas por aqui eu tenho medo de, deixa eu ver. Olha só, ali é meus tecidos, né? Aí aqui é as minhas máquinas. Acho que deu para ver um pouco, né, gente? Deu para ver um pouco? Não, o nosso grupo não vai terminar não, meu amor Não, os nossos grupos estão firme e forte Não A quinta edição, a Delma tá aí Até o, Até o dia 31, é A Delma, a quinta edição tá aí, meu amor A Dani colocou o, o link aí pra, você, pra vocês comprarem Tá aí o link da quinta edição a Animania colocou aí Tá, né, Rosa? Tá show Vida Mansa vai ter sim Logo a gente vai ter live, né Lu? Fazendo peça, vamos sim Vamos ter Esse ano tem muita coisa pra gente fazer Esse ano tem muita coisa pra gente fazer aí Vamos sim, vamos bolar um modelo pra vocês E vamos fazer a peça, tá? Quem sabe na próxima live Eu não traga fazendo Bom, esse aqui agora vocês já ganharam, né? Então vou ter que bolar outra peça Porque a princípio a gente ia vir fazendo Esse peitoral aqui, sabe? Mas, daí eu resolvi a... Passar por cima da Lu e dar pra vocês Mas logo a Lu bola outra peça, né Lu? para nós fazer, né? Aí a gente vai fazer uma live de costura com vocês, tá? Aí a gente faz uma live de costura bem legal Mas eu gosto muito de fazer essas lives de costura, sabe quando? No inverno Que no inverno a gente tem mais coisa para trazer para vocês A gente sempre tem mais... A gente está trabalhando mais. Então no inverno é legal a luta tá rindo, No inverno é legal a gente trazer bastante ideia... ideias para vocês venderem. Então eu gosto. Agora para o inverno a gente vai bolar bastante coisa para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Rosemary, como tu sabe se você está no grupo? Então você dá um oi lá e pergunta. Aqui é o grupo da Sheila. Se eu, a Lu, ou a Marli, ou a Débora te responder, aí é o grupo da Sheila, tá bom, meu amor? Então, o Rócio, né? Rócio. Então, minha flor... Esses cursos, eles são vitalícios. Esse meu curso é vitalício. E agora pode acreditar que é vitalício sim, tá? Porque não vai ter quem desmonte, não vai ter quem desmanche. É vitalício. A não ser que a Hotmart venha e diga assim, ó, Cheira, acabou. Deu, avisa tuas Luna lá. Mas eles também não podem fazer isso. Por causa que eles liberam a plataforma pra gente fazer os nossos cursos, né? E da mesma forma que a gente... Eles falam que é vitalício, então a gente passa pra vocês que é vitalício Eles dão opção pra gente, né, colocar vitalício ou não A gente coloca vitalício, então eles também assumem que tem que ser vitalício, tá? Então, é vitalício, tá bom? Vai continuar sendo hotmart, tá? Vai continuar sendo hotmart só que na minha área de, de, de membros, tá? Quando vocês forem abrir ali, vocês comprarem, que vocês forem abrir para fazer o, o, cada, o link, o e-mail, e link, aquele negócio para vocês entrarem na área de, de estudo de vocês, vocês já vão ver que é tudo diferente, é tudo bonitinho, né, porque eu fiz tudo bonitinho, então vocês já vão ver que é diferente. Egislene, obrigada meu amor, Deus abençoe. Esse peitoral de brinde, Diana, de tá aqui, tá aí nos comentários, tá? A, a Lu colocou o link. A Lu colocou o link, tá? A Dani acabou de colocar o link também aí. A Animania Pet Molde também acabou de colocar o link, tá? Então tá aí, tá bom? Peitoral tá aí. Obrigada, Dalva, obrigada. Deus abençoe. Rosemary, peitoral tá aí, tá? Acabaram de colocar o link. Vai aí na, nas conversas aí, no, no... Como é que é que fala? Que é? Sobe, o histórico de... Sobe o histórico de mensagem aí que você vai achar, tá? Ó, a animania Pet, que a Dani acabou de colocar o link de novo, tá? O molde do peitoral é só hoje, tá? Só hoje, a partir de amanhã, esse link não funciona mais, porque é só pra vocês que tá aqui na live, tá? Esse molde do peitoral é só pra vocês que tá aqui, é pra vocês que tiraram esse tempinho para estar tá aqui comigo. Qual link que não abre, Andréia Guimarães? O do peitoral? Abre sim! Clica no link que ele vai direto lá pro Google Drive. Tem vídeo do peitoral dentro do, do ali, onde você você clica, tá ali o peitoral, tá o vídeo e tá cinco, cinco matrizes de bordado, tá? Baixa o vídeo aí também, tá bom? Tá aí pra vocês baixar. Também tá falando que não tá conseguindo, deixa eu ver. Clicou no link ali? Tá ali É que tá... É que tem que seguir Apertar em seguir No Face que tem um direcional Aqui, ó Então, gente, vocês tem que apertar ali Em seguir porque o Face ele tem um direcional O Face pergunta se é aquilo mesmo que vocês querem fazer Né? Então tá ali Mas tá ali, Eu acabei de abrir aqui, tá? Tá ali depois da live, vocês podem lá baixar também, tá bom? É só amanhã. Amanhã à noite eu vou tirar o link. Daí, tá? Então vocês têm... Então, vida mans, tô pensando nisso mesmo. Tô pensando em fazer mesmo alguma coisa ensinando vocês a fazer matriz de bordado. Eu já tenho alguns vídeos lá no YouTube... Onde eu falo da matriz de bordado, eu dou umas pinceladas. Mas pra mim ensinar vocês a fazer matriz de bordado, eu vou ter que aprender muito mais. Ó, quem está pelo celular não consegue clicar agora pra baixar o. para baixar o peitoral. Vocês vão ter que ac esperar acabar a live, tá? Quem está pelo celular, tá bom? Dani acabou de falar aí. É. Então, gente, agradeço muito vocês. Deus abençoe vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. E muito, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. A grade do peitoral, Mar Moreira, não, não vai ter a grade. É um tamanho para vocês baixar lá, tá? É um tamanho só, tá? Ah, então... Lá no site, não agora, porque esse peitoral eu desenvolvi de antes de ontem, pra, eu acho que foi, né, foi, foi dois, três dias, assim, eu desenvolvi pra dar pra quem estivesse aqui mesmo no, na nossa live. Então, eu, não, eu ainda só gravei o vídeo, editei o vídeo e fiz esse tamanho, tamanho 3, né? Eu vou sim, depois eu vou graduar ele, vou colocar a venda ele lá no site da Animania. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, só tem esse tamanho, tá, Má? É, três dias, né, Lu? É, três dias. Foi o recorde, assim, né? Foi... Vou fazer pra dar pro pessoal lá da like. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês, estamos à disposição de vocês, pode me chamar no PV aí, qualquer dúvida, tá? Se não estiver conseguindo acessar o peitoral, se não estiver conseguindo fazer a compra, né? Pode me chamar aí no PV, tá? Pode, pode vir até mim, conversar comigo, falar comigo, tá? Eu amo muito, muito vocês, sucesso de vocês é meu sucesso, eu sempre digo, né? Que Deus abençoe vocês e, gente... Deus me capacita cada vez mais para mim estar tá é, tá ajudando vocês e para estar tá perto de vocês, eu tenho certeza que Deus vai capacitar, Deus está capacitando cada uma de vocês também para fazer sucesso nesse mundo pet, esse mundo promissor, esse nosso mercado, ele é muito promissor, ele não para de crescer, ele fica ali ó, firme até na, na crise, imagina, ah, passou a pandemia aí, passando tudo e firme, né? Então, isso tudo é Deus, sabe? Deus cuidando do nosso mercado Deus cuidando do que nós escolhemos para fazer Do mercado que nós escolhemos estar atuando Então, Deus está cuidando, Deus está preservando, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai me capacitar cada vez mais e mais e mais Eu sei que eu tenho muito que aprender Eu sei que eu tenho muito que que tá aprendendo para passar para vocês, mas tenho certeza que Deus vai me capacitar muito, muito, muito mais para estar perto de vocês, para estar tá passando para vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Eu amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijos e beijos e beijos. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deus abençoe cada uma. Beijos. Fiquem com Deus.